Boa noite, Peter. Então, hoje nós estamos aqui para fazer esse, esse para dar início, para dar essa largada no nosso projeto, do Adriano, do é Memória. E deixa eu me apresentar aqui, eu sou o professor Peter, e esse projeto ele é praticamente o mesmo lugar da minha tese de doutorado. Né? E trazer essa experiência acadêmica para um meio mais circular, né? para a galera do Facebook, para a galera que acompanha o YouTube, não necessariamente que acompanha as publicações acadêmicas, possam ter acesso a, a esses debates, a memória, a história, principalmente de tudo aquilo que foi vinculado ao Dom André Leopoldo. Dito isso, eu passo para o Arthur para fazer a sua apresentação e a gente vai seguindo aí. É, é Arthur, Arthur Messias, sou de Mesquita. É, durante muitos anos da minha vida, atuei é, com muita satisfação e na, nas pastorais da Diocese de Nova Iguaçu principalmente pastoral da juventude, pastoral social, pastoral da comunicação. E isso fez com que a gente tivesse, ao longo desse tempo, inúmeros contatos com o Dom Adriano Hipólito, em momentos alegres, em momentos difíceis, e, além dele, com pessoas que conviveram com ele, assim como eu convivi. Então, parabéns, Peter, e a Concausa, por essa iniciativa de criar esse esse memória, história, é, tendo o Dom Adriano como um foco principal, né? Porque na verdade é, ele personifica, é um ícone é, inseparável da história da Baixada Fluminense, é, principalmente nos últimos 40 anos, né? E isso demonstra o quanto que a, a sua importância persiste né, ao longo do tempo e esse centro de memória essa esse trabalho que você está coordenando vai é, realmente garantir aí uma uma eternização né é, e a consulta né principalmente para a juventude para os jovens que quiserem conhecer o trabalho de um pastor de um nordestino né e que teve uma, uma importância muito grande para a vida de muitas pessoas, pessoas humildes, pessoas é, cristãs, não cristãs, e principalmente para a realidade aqui da, da Baixada Fluminense. Bom, é... o Arthur teve grande violência com esse cenário da Baixada Fluminense, principalmente nesse momento de, de fomentação de algumas ideias, bispo. E, a gente está falando do, do bispo Dom Adelio Código, eu vou fazer um breve, um breve resumo aqui de, da carreira do Dom Adelio Bom, o bispo Dom Adelio Código, se chama Adriano Mandamento de Pote. Ele nasceu em janeiro de 1918, no destino de Aracaju, Sergipe, muito influenciado pelos Franciscano, né? Ele completou os seus estudos secundários em um colégio religioso no Paraná e lá ele ouviu falar pela primeira vez da nossa baixada Fluminense, a nossa sofrida baixada Fluminense. né? E as notícias das quais o bispo tinha esclarecimento era que aqui havia uma crescente, uma crescente violência, né? Miséria, terra de macumba, como era dito, né? Muita, muita corrupção política. Então, essa era a visão que se tinha da Baixada Fluminense, né? A crescente violência, palavras que, que eram ditas naquela época, por pessoas que mantinham tinham uma vivência né? dentro da, da realidade da Baixada Fluminense, né? a crescente de terreiros de Tandoblé, de Umbanda, né? era vista como uma terra de um abismo, enfim. Aos 23 anos, Frei Adriano professou solenemente os votos de pobreza, castidade e obediência, sendo é ordenado padre na igreja de São Francisco, lá em Salvador, em outubro de 1942. Ele seguiu, nos anos posteriores, a Europa para aperfeiçoar seus estudos em Teologia, Antropologia, Filosofia e História e fez seu catálogo de fotografias das cidades europeias devastadas, naquela época, pela Segunda Guerra Mundial. É... De antemão, a gente já tem uma possibilidade do Boa com um sistema de catálogo, de informações importantes. Né? Inclusive, é, esse catálogo, para mim, serviu muito, porque o arquivo da clube de é muito importante para a gente retirar algumas informações sobre o risco e sobre tudo o que aconteceu aqui na Baixada da né? Então, é, em novembro de 62, ele foi nomeado bispo auxiliar em Salvador né, e participou do Conselho Vaticano II nas sessões de 63, de 64 e de 65. Ele acabou aperfeiçoando nessas reuniões aquilo que colocava em prática aqui, na diocese de Nova Iguaçu. Ele chegou em Nova Iguaçu em 1966, nomeado bispo pelo Papa Paulo VI e encontrou uma cidade carregada de injustiças sociais, né? problemas políticos, econômicos, que converteriam o bispo à luta pelos direitos essenciais da população. Em sua atuação, ele buscou dialogar com as autoridades, na medida que percebia a violência exercida pela ditadura, e ultrapassava isso, né? por ser humano que podia apresentar a sua normalidade. Bom, essa é introdução que a gente queria passar sobre o Bispo do Honério Pólio, de cara, é, algumas coisas foram modificadas pelo Conselho Vaticano II. Né? A gente esteve conversando bastante e a memória do Arthur Messias vai ser muito interessante para a gente começar o nosso diálogo aqui. É, Dom Adriano trouxe diversas inovações para a de Matoa Sul, para a Igreja Rabaixada. Na e, um é, e uma dessas novas ideias que foram trazidas, é do protagonismo feminino dentro da atuação eclesial, né? principalmente pensando nos sacramentos também. Eu é, queria passar para o Arthur, eu queria falar um pouco mais sobre a experiência, a memória dele sobre essa atuação, esse protagonismo feminino. Pois é, é esse é um traço muito importante da trajetória do André Impólito. É, ele foi pioneiro, não apenas no Brasil, no mundo também, do protagonismo que gente chama de, de, da liturgia. Né? É, ou seja, as, as mulheres, que é um, até hoje são a maioria na, no trabalho da Ipanel, no trabalho pastoral, no trabalho de organização, enfim, litúrgico, é, nos diversos... Assim, Ponderou-se é, pessoas que estavam na... na, na, na na, na, os sacramentos, né? então você tinha o auxiliar de Eucaristia, do batismo, do matrimônio, e muitas mulheres assumiram isso. Um dos leigos, no início, vendo no é, padre uma mulher do bairro, que era da paróquia, é, ministrando o sacramento, né? claro que não todos, né? É, é, é, criou um certo, impacto, né, um certo impacto mas foi absorvido de uma forma muito rápida e respeitosa e acolhedora é, pela grande maioria do nosso povo né? e Dom Adriano foi esse pioneiro ele é, inclusive sofreu é, uma reprimenda de Roma né, que não queria isso e ele, numa reunião que eu estava presente com poucas pessoas, ele contou essa, essa, sobre essa reprimenda e disse que teria essa sessão porque não havia padres suficientes para o tamanho, para a extensão da diocese, né pra, e é, os padres estavam sobrecarregados com várias comunidades. É, e aí as mulheres é, puderam é, ajudar os trabalhos da igreja de uma forma como nunca antes tinha acontecido. Então, esse pioneirismo desse, do protagonismo feminino, a igreja no Brasil e, e no mundo deve a Dom Adriano Hipólito. Oh. Né, entendendo também pai, nesse conjunto de inovações que Dona Dela acabou trazendo aqui para a Rádio Assessment Nova Sul, nós temos um, uma outra questão muito importante, que faz parte também da questão do Vaticano II, que é, né, já que Nova Iguaçu, essa região, tinha um histórico muito grande de parques de pessoas que vinham da Europa para fazer trabalhos que não tinham é, pessoas para fazer. Tanto o protagonismo feminino também acaba nascendo dessa necessidade, como a própria laicização do sacramento. É, sobre essa laicização, sobre a participação do leito, eu queria que você pudesse dar uma. uma passar a sua experiência com essa laicização desses sacramentos religiosos. Pois é, as, as duas coisas estão juntas, né? porque, na verdade, a. a, a, a acabando é, para é, da condução do trabalho da igreja, então você tinha por exemplo as pastorais sociais em muito atuantes, muito atuantes e os leigos estavam lá, né? então esse trabalho de de acordo com a sua dedicação, com a sua é, capacidade, com a sua vontade. É, é óbvio que a igreja é uma, é uma estrutura secular, uma estrutura milenar, e ela, obviamente, que ela, tem, ela impõe limites, né? ela tem uma hierarquia ela, é, ela, ela necessita dos ela necessita de, de, de estar desta maneira liturada é, né? avançou muito mudou muito é, e uma das mudanças aconteceu com esse trabalho pastoral é, desenvolvido por Dom Adriano em que os leigos passaram a ser é, exercer funções dentro da liturgia da em ministrações que é, história de acontecer é, de, de uma maneira. Hoje, é, são os diáconos, né? Eles que têm uma formação, que, que passam por um processo de formação teológica, né? Mas na época que iniciou, era, era uma, uma coisa que bastava que houvesse um compromisso né? com a igreja, com a fé, com Jesus Cristo, e que fosse uma pessoa que tivesse... Uma respeitabilidade, um reconhecimento pela comunidade de que era uma pessoa que podia é, estar à frente de um processo litúrgico. Então, isso aconteceu ainda hoje. É, é assim que a Igreja da Diocese de Nova Iguaçu funciona e muitas outras também. Né? Então, esse protagonismo leigo, a laicização né, da Igreja, é, alcançou patamares bem significativos aqui em Nova Iguaçu a mulher, né, e o leigo de um modo geral, né, o homem, a mulher, o jovem, enfim, que portava idade, importava que tinha um espaço aqui na Diocese, por razões de ter pouco poucos padres, como eu falei, para cobrir a extensão territorial da Diocese, o número de pessoas, mas também por essa essa convicção, né, que o Adriano tinha de que a igreja ela tem que ser viva, ela tem que é, é, é, incluir né, é, a participação dos leigos. Né? E claro que para essa com, compreensão muitos padres contribuíram, muitos padres também ajudaram é, e, e ajudaram a implantar isso na Diocese de Nova Iorque. Agora, tem uma coisa que no desenrolar da minha tese, eu fui percebendo que muitos padres chegavam aqui e metiam pedra. Eles viram a situação do Antônio, Falava muito isso nas suas publicações, tanto no boletim diocesano quanto na Folha. E os padres que chegam aqui nessa região, eles percebem a fragilidade da região, percebem o cenário de pobreza, muitos deles iam embora. Pensando nesse cenário de pobreza, uma diocese que enfrentava muitas financeiras, até porque se você tem uma população muito pobre, você pode exigir tanto dessa colaboração, principalmente em investimentos financeiros. Né? Aí, o que que Dom Adriano fazia? Ele tinha uma amizade com o um pessoal lá da Alemanha. Né? Queria que você contasse um pouco sobre essa história, dessa parceria de Dom Adriano com, com a Alemanha, com alguns bispos ou com alguns conhecidos. Dava o suporte para ele lá da Alemanha. É, a história é bem simples, né? e, e é uma história que repete. Né? Que é, é como se fosse é, uma diocese irmã de Nova Iguaçu na época. do Adriano é, tinha um, um. Ele era um intelectual, uma pessoa com conhecimento teórico fantástico, enorme falava algumas outras línguas, né? sempre foi um estudioso, fazia músicas, era uma pessoa muito dedicada, foi professor de seminário. E ele ficou muito amigo do, do bispo da Diocese de Colônia, que é uma das cidades mais ricas da Alemanha. Né? E essa amizade é, fez com que do Adriano fosse convidado para participar inúmeras vezes da campanha da fraternidade, da quaresma, né? da campanha de quaresma, lá na diocese de Colônia. E ele ia para as comunidades, celebrava a missa, é, falava um pouco da realidade brasileira, do trabalho pastoral aqui, e obviamente que levava proposições, propostas, projetos, para que os cristãos de lá pudessem, é ajudar a, a concretizar aqui. Né? Então, foi graças a, a essa, com a Alemanha, com a Suíça, é, com vários países europeus, mas principalmente, principalmente na Diocese de, de Colônia, que inúmeras é, construções aconteceram na Diocese, a começar o próprio Centro de Formação de Líderes, lá no bairro Moquetá, a, a Casa de Oração, no bairro da Posse, o Convê de Irmãs Clarissa, lá no Bar Botafogo, o é, um próprio Cepal, ali no, no centro né, né, é, da cidade, que é o centro pastoral também, a, a, a, a, teve participação. É, enfim, o seminário, o seminário Paulo Lec, que, que é, foi um seminário que surgiu com uma proposta de ser interdiocesano né, e funcionou assim durante muito tempo. É, enfim, essas construções e muitos dos trabalhos pastorais, iniciativas é, é, que aconteceram aqui, é, conseguiu recurso, conseguiu apoio para que dá como da Diocese da, de Colônia. É bom dizer, assim, a Diocese de Colônia ela, ela tinha um bispo muito é, independente do ponto de vista da, das convicções, muito parecido com o do Adriano. Né, assim, eu diria um, um, um vanguardista, né, alguém que estava à frente da, da maioria ou da, da média dos bispos. Inclusive, fazia questionamentos a Roma em vários aspectos, e os dois se identificaram muito. Né, e, e isso é, do Tivesse é, uma, essa capacidade de ser uma pessoa que realizava coisas... Né, é, e ao mesmo tempo tinha um trabalho profético-pastoral é, bastante significativo e soube também acolher muitos padres, né, padres italianos, nacionalidade, aqui na Diocese, padres, padres de congregações é, e padres de, também alguns que ficaram diocesanos, mas esses padres de congregações, eles também traziam para cá a possibilidade de uma casa paroquial, é, ajudar na, numa obra de uma igreja, isso de uma forma mais acelerada, mais rápida, né? porque os recursos vinham dos do, do seus respectivos países ou dos países onde a congregação é, havia sido criada. E isso tudo foi, contribuiu para que a diocese tivesse um crescimento bastante significativo, conciliando, ao meu ver, né? o aspecto material, né, as igrejas, as construções, os, os centros, as, as edificações, com o trabalho pastoral, né, que também se multiplicou muito através das comunidades eclesiais de base e através da, da disseminação de comunidades. Você tinha a, a igreja matriz, né, mas você tinha as comunidades eh, associadas a ela. Então... É, isso tudo criou uma capilaridade muito significativa da igreja católica, principalmente, né? Que... Bom eh. É... Existia um, um, um, um acontecimento que por todos nós que acompanhamos a história de João lamentamos muito. E foi um sequestro dele em 1976. Né? Ele sofreu vários abusos por parte dos militares e os simpatizantes que né? se autodominavam né? na Baixada Fluminense. Principalmente eu tive contato com uma carta disponível lá no arquivo da Cúria do César. Foi continuada, é, quer dizer, foi assinada como VCC Vanguarda de Caça aos Comunistas. Né? Essa foi uma das maneiras mais violentas de buscar enfrear o né, um desempenho de apoio às bases que eram latente aqui no, no, no decorrer dos anos 70, lideradas por Dom D. Amicória. Visto esse acontecimento tão trágico na né, história da Igreja da Baixada Fluminense, Queria que você dissesse qual é a sua memória desse evento tão desastroso para a história da diocese? O que, que você lembra desse episódio do, do, do, do sequência? Qual foi a repercussão que você teve que contato? Queria que você contasse um pouco dessa experiência. É, no primeiro momento foi um impacto muito assim, cruel, né? Eu me lembro que eu estava nesse, no último. É, sequestro, não. Já, já via. Naquela época era o bom as pessoas é, falando umas com as outras, aquelas que ficaram, ficaram sabendo do sequestro, e sem entender. Sem entender, porque conheci o Dom Adriano do... quando vinha celebrar a, a, as missas na nas comunidades ele a todas era um, um bispo extremamente né? é, é, as pessoas ficaram, ficaram chocadas com, com essa para ele é uma carga ideológica é, que era bispo comunista que era ligado ao, ao comunismo nada nada nada nada né do Adriano era a igreja, né? era a gente... é óbvio e a, a, a realidade de vida das pessoas é, importava e muito, né, e que aquilo era condenável, não ter saneamento, não ter é, posto de saúde nos bairros, não ter ruas calçadas, não ter a, a, a direito ao lazer, né, direito a, a, a, a ter uma vida mais digna e ao trabalho. E, e, obviamente, que isso fez com que a Igreja, ao apoiar as pessoas na, na, na, na, no lado espelho, é, também se sentiu tocada, né, os padres, o bispo, por essa realidade social cruel né, que, que havia de uma forma muito maior do que tem, tem hoje. Hoje ainda existe, obviamente, mas havia muito maior. Se é, é, a igreja tivesse lado, não, não interlado, né? de um lado talvez se é, tinha outro jeito. aí só por si mesmo, na, na luta, na, na, na, na sua, através da sua organização e de processos de luta, ou é, o outro lado, que era o lado daquelas pessoas que tinham, às vezes, a responsabilidade né, os, os governantes de fazer as coisas acontecer não faziam. Né? E também é porque a gente vivia esse período, um momento de, de fechamento, né? havia uma ditadura militar no Brasil, e isso realmente que, que que inibia, chocava, é, tirava tirava é, liberdade civis e, e isso era contrário a, a, aos princípios mais elementares de, de uma civilização, né? Que é o direito à liberdade, à expressão, é, o direito a ter direito. E, e então foi isso, foi isso. Agora eu iria contar, vou contar. É, no dia que... Também na Catedral de, de Nova Catedral de Santo Antônio. É, nesse dia, eu estava no... lá e eu vi pessoas, em passos largos, andando no calçadão e vi comentários, oh, explodiu uma boa igreja. Eu falei, E fui correndo para lá. e Cheguei lá, ainda vi destroços, a gente não podia entrar. É, ainda tinha, tinha sido, talvez, uma hora antes. É, foi chocante, foi chocante também. É, até hoje ainda é, a, a parte da igreja que foi atingida, né, que foi o sacrário, é, então tem lá as coisas contorcidas e tal, mas ficou durante um tempo também no, como no, no, no pós-explosão, então tentaram de tudo, é, botam bomba na catedral, picharam muros de igrejas, né? igrejas de vários bairros, é, enfim, uma coisa bem pesada contra o trabalho. Sim, e agora isso fez com que a igreja ficasse almejada, né? Eu que o seu pastor o seu pastor maior, quero o bispo, os outros pastores, eles se importavam né, com ele, com o povo. né E essa coisa ajudou, ajudou a criar uma liga e a igreja cresceu muito na, na sua importância é, de, de denunciar as condições de vida da nossa população. Então, é, da, a partir daí, muitas lideranças foram sendo forjadas né, na, em lutas específicas, concretas, né, como, por exemplo, a luta pela água, né, em que a gente teve é, em vários pontos da, da, da cidade, destacando mais lá no quilômetro 32, com a, com a Maria José, né, por saúde, postos de saúde, com a Terezinha lá do Jardim Grauça, que teve um, um papel fundamental. Enfim, a é, surge a partir dessa, dessa coisa toda, as associações de moradores surgem é, o povo mais organizado surge o MAB, a Federação das Associações de Moradores e no âmbito da igreja as pastorais sociais né? a pastoral operária a pastoral da juventude é, a pastoral social, propriamente dita que vários aspectos é, as questões sociais e outras tantas pastorais surgiu até num dado momento a pastoral contra o desemprego né, que era para dar apoio solidário às pessoas que estavam empregadas como por exemplo a cesta básica, um apoio à família, mas também é, para é, forjar oportunidades de trabalho, de formação e também de cobrança das autoridades para que houvesse um fomento da, no sentido da política de criação de emprego, de desenvolvimento. Então, a, a igreja ela, ela acabou é, professando uma fé muito encajada na realidade de vida das pessoas aqui. Né? Eu acho que esse foi um, um grande momento é, da diocese é, que pôde se sensibilizar com a, com a realidade de, de vida das pessoas e pôde dar uma contribuição muito significativa. Se ele permitir Peter, eu vou falar só mais dois aspectos que são muito importantes. É, um foi dois programas, dois projetos que a, que a, que a Diocese abraçou, através da Carta Diocesana, e também com o apoio da equipe que, na época, estava na Carta, mas também da Comissão de Justiça e Paz, né, a Sada Barou Davi, é, foi o Luiz, né, é, a Zuleika Sampaio Rodrigues, que foi. É uma senhora que foi presidente do MAG, uma guerreira, uma grande, é, uma grande é, cristã e, ao mesmo tempo, uma grande luta. Enfim, é, mas desses dois programas, a gente... saúde. A gente administrou cerca de 24, se eu não me engano, postos de saúde em vários bairros. De... Num momento crucial. A epidemia de dengue de 1986, fechamos a, a, a Dutra, é, houve toda uma manifestação para chamar a ação para que as, as pessoas estavam morrendo aqui no, no, na Baixada, e a gente nem sabia por quê. A gente nunca tinha ouvido falar em dengue, a gente não sabia que, era, que porcaria que era isso, que matava as pessoas, e, e acabou, e o resultado desse, dessa luta... Foi uma, a maior atenção do governo federal e a, foi feito um projeto que era justamente essa, esse trabalho de base, de, de atenção básica da saúde. É, eu, eu chamaria... De ...funcionando... ...de saúde da família. Esses médicos, eles, bom, o dia inteiro... A todos os dias da semana no mesmo posto de saúde, né? E tinha lá uma equipe de agentes que ia nas casas, enfim. É, então foi um, um projeto maravilhoso que funcionou durante vários anos, momento federal, né? E é, administrado pela igreja. E o outro projeto foi um de alfabetização de jovens e adultos, né? Que esse não foi apenas com, com a diocese, foi também com Federações das Associações de Moradores, o MAB participou, o MUB de Caxias, a ABM de São João, é, enfim, que são associações de bairro de Meriti, São João de Meriti, o MUB era o Movimento União de Bairros lá do Duque de Caxias, e o MAB era o Movimento Amigo de Bairros do Aguaçu. E a, e a também. A carta chegou a 50 turmas de alfabetização de jovens e adultos. Eu tive a, a honra de conversar com esse projeto. Ele foi um projeto é, premiado pelo Unesco. Eu ordenei a parte da carta, esses 50 tours. E nós recebemos a visita do Paulo Freire. ele Freire ficou três dias conosco, visitando é, desde uma sala de aula até conversando com os professores, conversando com os provisores. Né? É, foi um, um projeto maravilhoso. É, foi feito também com financiamento federal, na época, a Fundação Educar, que substituiu o Mobral, o antigo Mobral, que era uma coisa meio fajuta, né? É, mas esse projeto não, ele alfabetizou muita gente e mereceu, inclusive, essa, essa premiação da Unesco. É, e, e, de novo, a, a, a igreja participando, da, tentando ajudar as pessoas a, a ganhar dignidade a partir de si mesmo, né? Você é, notou um ponto que são essas associações de moradores né? e o apoio que o movimento da Libra de Baixo deu para essa, essas associações. Ó, eu tenho um dado aqui que eu coloquei na minha tese. É, mais ou menos nesse final, depois de sequestro, próximo desse período, no final da, da década de 70, a gente tinha na baixada dos Inglês, mais de 350 associações de moradores, das quais 80 eram coordenadas pelo movimentamento de bairro de Nauro Azul. Quer dizer, todo o bem garantido né, que essas pessoas tivessem uma voz que, de alguma forma, elas pudessem expressar a satisfação do, do local que elas estão morando, do local que elas estão habitando. Uma simples luta por água era vista como uma coisa de... Ele já era chamado de visto como isso só por exigir que a população tivesse que dar tivesse um auxílio é, médico, né, que, que a população pudesse cumprir direitos mínimos, básicos. Né? Então, você tocou também um outro nome muito importante da, da, da trajetória do ministro, né, que foi esse contato com a SADA. A SADA, que eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua vivência né, com a SADA, visto que a participação dela no apoio para o André, que dava muita autonomia, né? como a gente já conversou, e dava muita autonomia para as pessoas trabalharem em diversas formas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Sada, esse personagem que ela foi, sua o com ela. Como que você pode contar essa sua memória da convivência com a Sada? É, uma pessoa marcante. É, foi durante muito tempo Temo... na, na, na, na sua é, a, a dona Ivone, é, uma pessoa que foi do Conselho de Saúde da cidade depois, mas uma pessoa também muito interessante, quando vista da, da sua formação, do seu conhecimento. É, a Azuleica, seu pai Rodrigues, né, e o Frei Luiz Tomás, além de colaborador, né? Como. É, Francisco né depois virou juiz, foi vice-governador de Estado era uma equipe que compunha o, o, o, a Comissão de Justiça e Paz, e a Sada né, era uma figura assim, muito marcante nessa equipe, e ajudou muito o Adriano na, a, a tocar do lado na defesa dos direitos humanos, no enfrentamento é, com a, a atitudes injustas, né, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista é, de pressão institucional. Né? Havia pressão popular, que era é, através das comunidades eclesiais de base, e havia esse setor da diocese, que era um setor que falava pela diocese, era, era como se fosse uma coisa institucional. E, obviamente, que Dom Adriano, é, pela proximidade que tinha com essa equipe, a confiança que tinha com essa equipe também resultava sempre é, as posições que eles assumiam né? então é, notas é, documentos eram feitos em relação a, a atos injustos a, é, como tinha chacinas aqui na Baixada, tem ainda um né? negócio impressionante é, como que, mas havia os esquadrões da morte é, e isso tudo foi denunciado é, pela comissão de justiça e paz da Diocese. E a Sada participava dessa comissão e depois participou desses programas sociais. Enfim, é, uma, é aí uma memória, sem dúvida nenhuma, muitos momentos assim bem bem tensos é, vividos na Diocese ou pelo, pelo povo dos municípios que compõem a Diocese. A gente passar aqui para o próximo Agradecer a causa, pelo suporte, por tudo que a gente tem feito, pelo empenho com esse projeto. Agradecer ao Ronaldo Polinário, que está na minha banca em defesa da tese. Né? Vamos lá, agora. O Vitor, meu amigo Vitor, que está acompanhando aqui com a gente. É, Alcibiades, Fábio Bruno, Lauinda, Jorge Luiz, Ana Paula. Braga Ronaldo, Ana Leila, Spau Júnior, Matheus, Ana Leila, o pessoal que está acompanhando, e agradecer esse bem, de vocês estarem prestigiando esse momento de ampliação do conhecimento. Né? E o objetivo desse, desse debate de hoje né, é trazer à tona aquilo que principalmente a academia proporcionou para mim, que é o momento de possibilidades de, de conhecer mais a Baixada e tendo a universidade pública como maior ponto de, de, de ponto desse conhecimento. Né? É, sou me formando na UERJ, que é uma universidade do Estado do Rio de Janeiro. E esse, esse projeto, o, o empenho dele é devolver para a sociedade esse conhecimento que a gente é, tratou como um conhecimento acadêmico. Ó, queria agradecer também o Adriano e que sempre estar tá junto com a gente desde o começo projeto. Ele está acompanhando tudo comigo aí, tem é, contribuído muito com, com esse projeto do, do, do Adriano, ao ponto de, mandando um, um abraço para o Arthur é, e dando continuidade a esse projeto que a gente pretende trazer novas fontes para expor de maneira mais lúdica. Para a pra população trazer vídeos, trazer diversas discussões com pessoas que viveram e que hoje têm a memória, como o seu caso, tantas memórias que a gente está eternizando nesse momento aqui, que a gente está passando para todas as pessoas que não tiveram tanta vivência, jovens que não tiveram a vivência, que nem conhecem Dom Adriano Código, que nunca ouviram falar em Dom André Código, uma figura que representa para a maioria dos movimentos sociais a Baixada, dos movimentos políticos, né, um divisor de águas. No momento em que ele trouxe essa luz nova do, do, do Vaticano II e começou a se modificar. Pegando esse gancho, tem uma, uma frase muito interessante do Adriano Ford, que é a seguinte. A Baixada me converteu. Era uma fala muito corriqueira de de Dona Queria que você comentasse um pouco sobre essa fala de Dona Maria Pode. É, eu acho, Peter, que você vai é, certamente você já está em fase final, já vai defender a tese, né? Esse mês é, de doutorado, É né, Uma coisa muito interessante. É, e também lidar aí muito significativos, né? Relatos, fatos. É, dessa essa conversão de, de do Adriano e ao mesmo tempo da, da, da, da, do papel importante que a Igreja exerceu socialmente falando aqui na região e eu acho que Dom Adriano foi muito feliz em dizer isso é, e, é ver, e foi autêntico verdadeiro né? a baixada me converteu ele dizia isso várias vezes disse, eu, eu ouvi várias vezes ele falando isso para as pessoas, para públicos público, né? e obviamente que era impossível não, não ser assim. Né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa é, sensível, um, um religioso é, de vocação, né que tinha é, o, o desejo de, de, de passar a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas ou chegar aqui, eu, a forma como é, é, vivem, viviam, ela não poderia ficar indiferente, não poderia deixar de atentar para aquela realidade e perceber que aquela realidade era a negação do Evangelho né? que, que era uma, uma, uma coisa que não tradizia tudo, ou pelo menos aquilo que era a essência. Do evangelho que era a questão da vida, né? Da, da, da vida em tudo, da, da vida em abundância. Né? Talvez uma das frases mais marcantes de Jesus seja essa: né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Aí tem várias versões, e a tenho em abundância, e tem plenamente. Vida é uma coisa que nós temos. Eu estou vivo, você está vivo, as pessoas eles estão vivos. E por que que é vida em abundância? o que que é vida em abundância? Aí já é a qualidade da vida. Aí já é a cidadania né que era negada é, e ainda é negada para uma parcela muito significativa do nosso povo. Então, a, a cidadania é aquilo que é o diferencial. né A, a, a planta está viva. né planta é, água precisa de sol, assim como os seres humanos precisam de, de ter os seus direitos respeitados, o direito à vida, o direito enquanto pessoa humana, né? E isso é que o Dom Adriano é, reputava como como a, a, a essência do trabalho dele no anúncio evangélico, né? Ou seja, abaixado converte pela sua realidade que negava o evangelho, que negava a, a, a, o anúncio, a mensagem de Jesus Cristo. Então é, é uma frase que, que que toca a gente, né? É, e veio de uma outra realidade. Ele tinha era uma realidade dos livros, uma realidade da, da igreja enquanto é um local de formação, um local de de aprimoramento intelectual, de trabalho Mas, né, litúrgico, de tudo, de aprofundamento isso, e, e, e ele aqui chega e, e vai para as comunidades, que no dia de chuva ele tinha que passar é, por lama, por tudo que é lado, bairro é, cheio, neve né, vertas, é, por tudo que é canto, onde ele morou há praticamente todo o tempo, que é o bairro Jardim Ocidental, lá no Parque Flora, né, durante muitos e muitos anos, o D. Adriano chegava em casa... É, não tinha calçamento. né Era a casa do bispo, meio do, um bairro bem popular, ainda é um bairro bem popular, é, e, e ele vivia isso. Então, a Baixada o converte, porque ele passou a viver aqui de uma forma intensa, né ver os dramas de vida do, da população. Esses dramas, que ele tanto... Vivia e revivia na sua fala, né, acabou gerando uma coluna na Folha. Né? A Folha era é um periódico semanal da Diocese e ela acabou adquirindo uma ampla circulação. E lembrando dessa convivência de nomear né, a maior parte da população mais carente, né, ele criou dois personagens, que são os personagens que eu abordo na minha, na minha, na minha tese de que é de uma coluna que tem na folha chamada Imagem. Eu chamei essa coluna de Imagético do Bispo. É, a, o, é como o, o Bispo imagina, ou como ele cria a imagem do cidadão da Baixada Fluminense, chamado Zé da Silva e a Zefa Maria da Conceição, que são necessariamente as perdas e da maior parte da população da Baixada fluminense E você me contou uma história né, relacionada à como ele, ele tinha essas inspirações. Eu queria que você contasse para todo mundo. público como que era essa relação com a população e como ele tirava esses insights para fazer essa pequena coluna na, na Folha. Qual o seu, a sua memória disso? Dom Adriano sempre foi um bom ouvinte. Isso era uma, uma qualidade marcante dele. Ele era um bom ouvinte, ele ouvia muito o povo, ouvia os padres, ouvia. Né? Ele tinha necessidade disso, pelo menos essa impressão que eu sempre tive. Né? E ele ouvia lá nesse, no bairro Jardim Ocidental, ele ouvia o povo dali. O povo ia na casa dele, né? parece de um dia, às sextas-feiras, que era um dia que ele costumeiramente recebia as pessoas e elas contavam histórias. Né? Eu vim do Nordeste, eu vim de tal estado, tô sem sem condições de pagar comprar o gás, né? Minha história de vida é essa. Meu filho está é, desempregado, meu filho, é, eu estou preocupado com ele, ele está sem escola ou ele não... enfim. E, e, e esses dramas todos, né? as pessoas iam lá falar com o bispo, esperando a ajuda do bispo, materialmente falando, né? ele ajudasse a combar um bom de gás, por exemplo. Né, e eu acho que elas não saíam de lá sem sem essa ajuda. Mas isso servia para o Adriano entender é, essa realidade que ele via, que ele sentia, que ele sabia, mas nada como ouvir das próprias pessoas é, o que elas estavam passando. né? E eu acho que que muitos relatos ele trouxe para o Zé Família da Conceição, né? ele trouxe para o, para, o, para o informativo A Folha, que foi é, era mais que um, que um missário para a gente acompanhar a missa. Né? Ali tinha os cânticos, ali tinha todos os textos da liturgia, é mais que isso. Era, tinha lá um, uma mensagem, como você analisou no seu trabalho, é, social é, tinha esses relatos de, de, de às vezes como uma como uma metáfora né, como, como você falou uma imagem né, é, da realidade mas era ali um traço da realidade uma expressão da realidade é, tinha mensagens assim muito interessantes e alguns relatos até de coisas que aconteceu fora é, a fora foi um muito respeitado muito respeitado e também muito odiado por aqueles que viam é, no trabalho do Jornal da Diocese é, algo que afetava a lógica de, de, de funcionamento da sociedade, né? É, que era uma, tinha que ser sem liberdade, sem expressão, sem que o povo se organizasse, sem, sem garantir o mínimo para que as pessoas pudessem ter uma vida digna. É, e o, o jornal A Folha que era, de certa forma, um porta-voz dessa linha diocesana, né, desse, desse trabalho pastoral da diocese, é, sofreu também, é, ou despertou nas pessoas que, que sequestraram o Adriano, que picharam o muro para a catedral, é, a, a, despertou para que eles é, criassem uma relação muito mais é, de perseguição o trabalho da diocência. Pegando o, o, o gancho né, dessas falas que a gente está trazendo para a público aqui, é, eu estava dando uma olhada aqui e eu queria fazer essa citação sobre de, de um, o primeiro ano da folha, né, o número 2 da folha, ele fez uma, uma, uma descrição de como para ele era naquele momento a imagem do, do cidadão da Baixada. eu vou ler aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente, ter noção de como é que era essa, o que ele chamou de imagem de todo dia. Isso foi publicado na Folha, né, no, no primeiro ano, no número 2, na, na edição número 2, e está na página 2. A documentação que eu utilizei, ela se encontra disponível no arquivo da Folha Diocesana, né, que é coordenado pelo nosso amigo Lacerda, e também está disponível na Biblioteca do SEDIN, da Universidade Federal de Rural de Mongol Sul, do Instituto Multidisciplinar, que fica aqui próximo ao bairro Aerocult, né entre a posse e o Monquetar aqui mais ou menos, é, que passa na luta, você está acostumado aqui a entrar na posse e dedicar ver, a rural. É, tem um trabalho, um treino para o pessoal da rural digitalizar essa documentação e disponibilizar. E o meu objetivo, um dos meus objetivos desse projeto é tornar muito mais público esse trabalho todo do BISC e dos acadêmicos, né, que sistematizaram toda essa documentação para que a gente pudesse degustar aqui. E eu queria passar essa degustação para vocês agora. Né? Nessa, primeira, é, nessa primeira exibição dessa, desse artigo, eu chamo de um artigo literário porque tem uma, uma habilidade para escrever enorme Então, eu vou tentar aqui é, dramatizar o máximo possível, mas é, que entendam os limites dessa, dessa minha interpretação. Aqui. Mas é o seguinte, né? no, no imagético intitulado imagem de todo dia, o né, Bisco diz assim, ele separa em alguns parágrafos. O primeiro parágrafo foi o seguinte, volto da reunião, Vinte horas No alto da posse A fome do Vitor Quer arranjar um pão doce Na padaria Para o Fusca E logo, logo chega perto Um menino de oito para nove anos Magrinho, minutinho Roupinha consertada e limpa Com voz de quase choro Compra por moço É só 200 cruzeiros, Novos ou velhos Pergunto brincando. Não entende? Leve uma, seu moço. A esta hora, cocada faz mal, diz Faz não, Senhor. É boazinha. Quem fez suas cocadas? Foi minha mãe. Uma só uma, seu moço. Vitor, volta e não quer cocada, só quer pão doce. O garoto insiste. Quem resiste? Como custa tudo? diz o Adriano. O garoto conta, são oito, e farejando o negócio, leve tudo por mil, seu moço, para ir para casa. Quando ela nesse se revista lá, dou seiscentos pelas tocadas feias. Viu? dou seiscentos pelas tocadas feias. O garoto ataca, sabe moço, eu faço hoje nove aninhos, me cinco do Cruzeiro de presente, a voz é inocente. A carinha é inocente, com os traços de esperteza. Enfraqueço, dou os cinco cruzeiros de presente. Vai depressa para casa, está na hora de menino dormir. Experimento bocada impossível. Ele agradece correndo ao encontro, uns dez metros adiante, da irmãzinha. A mesma cara, a mesma raça. Conta a história, apontando para nós, o Fusca arranca. Passamos pelos dois. E a meninazinha que parece ter uns nove ou dez anos, grita para nós. Seu moço, amanhã eu vou fazer também nove aninhos. Cadê meu presente? Cinco, nota, cadê? Mil nós. Essa terrível imagem de todo dia. Dom Adriano pode. Olha como é que isso é, é, é, é comovente, né? Se falar sobre a Sim, realidade eu. que ele tanto... É, é, Escrevia né, do Menor Abandonado. Né? Falava muito sobre essa questão do, do Menor Abandonado, das crianças de ruas. Né? E é, é, pegando esse gancho, esse imagético, para a gente encerrar o nosso bate-papo, e que você fizesse uma, uma conclusão e uma pergunta, que respondendo uma pergunta, você chave para esse nosso projeto. Arthur Messias, agora um poucas palavras qual a sua memória de Dom Adriano Moret? Qual que é a minha? Qual a sua memória de Dom Adriano Fora? Pois é, é, eu me sinto assim bastante privilegiado por por ter vivido com tanta gente que fez história. É, e que é, por isso a memória não não sai né é, padres é, poderia citar aqui até porque foram fundamentais para minha formação é, como pessoa humana né como é, eu costumo dizer que num dado momento da vida adquire uma, um tipo de personalidade e que aquilo é essência né a essência é que você adquiriu o seu que você está sempre em um processo de transformação, mas a minha essência eu devo a essa convivência que eu tive no interior da igreja é, pela minha profissão de fé. E eu devo a pessoa, eu devo a minha fé, mas ela é, se manifestou a partir das orientações das convências, Era padre né? que foi um padre fundamental, padre Pedro, meu Deus, é, algumas irmãs, a irmã Terezinha, tanta gente que, que é, se esforçaram, não apenas é, para fazer o seu trabalho enquanto vigário, enquanto padre, né, mas para chegar até a juventude, para conseguir organizar as mulheres, em torno de clube de mães, em torno de grupos de reflexão, que se encontravam durante a semana. Né? É, enfim, a, havia um, uma coisa que pulsava e as pessoas sentiam, viam sentido. Vou citar aqui o padre Bruno, também, uma pessoa fantástica, lá do Lote 15. É, é, enfim, é, a, é, as pessoas sentiam que o que estavam fazendo... É, era de fato é, aquilo que ajudava o reino, é, o reino de Deus, aquilo que é a, a mensagem principal de Deus, né? É, é o anúncio, o anúncio do, do, do reino, que passa por por uma relação de, da pessoa, né? Como é que a pessoa se comporta em relação a, aos outros, né? ao seu próximo, e passa também como ela se comporta em relação a, a, a, ao ambiente, à forma viva, à relação que ela tem é, de compreensão sobre os seus valores, sobre a, a, aquilo que, que deita. Eu dei tudo, assim, essas questões que eu tenho, graças a Deus, uma formação que eu considero é, muito firme, é, a a esse momento. Esse momento sedimentou em mim isso isso não sai mais. Você citou aqui pessoas que estão nos ouvindo, vendo, é, jovens, né? alguns jovens da Pastoral de Juventude atualmente, como, como você falou, o Mateus, imagino que seja o Matheus que eu estou pensando. Fábio Bruno, que atuou muito é, num trabalho pastoral também, é, na, na, na Paróquia Nacional das Graças e Bisquita, enfim. É, várias pessoas que, que certamente poderiam dar também um depoimento, né, falar aqui qual é a sua memória sobre a contribuição que a Igreja deu. É, e eu, particularmente, tenho de Dom Adriano, lembrando muito interessante. A gente, aqui no bairro de Mesquita, no bairro é, Parque Rodolfo hoje é, é Vila Emil, é, a gente iniciou um trabalho comunitário de formação de uma biblioteca. Que completou agora 36 anos a biblioteca comunitária Oscar Romero. Dom Oscar é, virou até santo, né? Pelo Papa Francisco, foi, foi beatificado pelo Papa Francisco. É, mas na época foi um bispo que foi assassinado lá em El Salvador, um país. Ele era bispo da capital, de né, São Salvador. E é, marcou muito a gente, né? Então a gente, quando queria denominar o nome da biblioteca, temos o nome de Oscar Romero. Foi um processo de votação, tinha um anterior vários outros maiores é, Oscar Romero. E é, Dom Adriano visitou essa biblioteca. Aí funcionava na, na igreja, ficamos três anos na, na igreja. E lá na igreja, a gente, nessa visita, nós estávamos com a camisa. Com o rosto de, de, de Oscar Roberto. E do Adriano, muito ironicamente, para a Valéria, né, que foi é, é minha esposa, é, mas ela do é de um grupo jovem, da paróquia. Ele chegou para a Valéria e falou assim: é, Quem é esse aí? Quem é esse aí? Ele sabia quem é. Tinha uma frase de Dom Oscar Roberto. E a gente não entendeu a pergunta, né? mas olhando para ele, viu o lado meio sarcástico dele, meio... Também ele tinha um pouco de brincalhão, ele gostava de sorrir, de, de dar uma risada. Né? É... E aí a gente falou ah, Dom é Don Romero. Foi assassino? Falando, mas sabia que sabia. Era uma coisa muito chata. Meio estranho, mas ele queria ouvir da gente. O porque que numa cidade da Baixada Fluminense, um grupo de jovens é, escolheram para ser patrono de uma biblioteca comunitária, que é a Igreja Júlio de Alfonso, o Oscar Romero de El Salvador, né, ele queria ouvir da gente. Por quê? dentro dessa, dessa linha de, de ser um ouvinte, né, de querer ouvir e de externalizar. Enfim, a gente falou, o um falou, era um grupo né, de oito, dez jovens que estavam nesse dia lá. É, e eu dali e depois ele é, chamou o padre, o padre Daniel de Lio, né, um holandês, um padre muito interessante, é, e falou, olha... É, Fala lá com os jovens que é, eu gostei muito da iniciativa deles e, e vou ajudá-los. Então, esse era o Dom Adriano, era, era alguém que, que dava chance a você e que, ao mesmo tempo, é, se pudesse, te ajudava. Né? Ele, ele não só te animava, mas ele também te ajudava. Então, eu acho que ele fez isso o tempo todo, né? mesmo nos momentos que ele parecia ser mais, né, E aí a igreja, como eu falo há bem pouco tempo, ela tem seus dogmas, tem a sua, sua hierarquia, tem as suas doutrinas. Né? Então ela precisa segurar isso, dor a unha, senão ela perde o controle. Mas eu, ele era isso também, né, quando, quando precisava, mas nem tanto, eu acho. Mas ele também era alguém muito próximo então acho que foi um privilégio poder ter convivido com ele com tantas outras pessoas religiosos religiosas ou não leigos também né é, que é, fizeram história aqui na região da baixada e ajudaram muita gente a perceber a se perceber como cidadão como cidadã, né como irmãos em Cristo e como filhos de Deus então, eu acho que isso é, nos tornou, deu sentido. Eu diria que a, a, a nossa juventude, a nossa formação, é, muitas coisas foram feitas. E a, e a figura do Adriano, mais uma vez, porque eu parabenizo a você né, por assumir essa coordenação. É, nós temos o Lacerda na diocese, uma pessoa fantástica, uma pessoa que abraçou um trabalho maravilhoso lá de desse arquivo da Cúria. É, é, assim, não dá para dimensionar a importância do Lacerda, é o trabalho do Lacerda. É algo fantástico. É, e o resultado está aí. Você consultou e muito, muitos pesquisadores, historiadores, é, já fizeram vai, graças a essa, essa dedicação esse trabalho. parabenizado né? e é a, a, é, por dar essa condição. E eu já me coloco à disposição, como você falou, para ajudar é, a tornar aí o, o, o espaço de história e memória do Adriano Hipólito uma realidade que possa ajudar muito muita gente que quer saber, conhecer um pouco da nossa história não é a história só do Adriano, é a história da Baixada é, a partir dessa figura bastante interessante que foi. É, Adriano Ponte, É isso. Bom, queria agradecer o fundo do meu coração nossa, esse nosso bate-papo, é, a gente vivenciando a sua memória, né, a sua memória tomando vida aqui no nosso, no nosso momento, né, nesse bate-papo. E é, eu queria agradecer né, o pessoal que esteve junto com a gente nesse período todo, é, a gente vai continuar com esse projeto, fazendo debates, a gente vai convocar, e ressaltar também, como você disse, essa importância do arquivo. Dom Adriano, desde o começo, ele já tinha é, pensado nesse arquivo como uma maneira de, de é, depois, ter como consultar para que os pesquisadores viessem, né, trazer à tona tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. Então, esse insight dele já tinha há muito tempo é, fotografar lá a, a, a, o, tinha, é, as consequências da Segunda Guerra Mundial lá na Europa, quando né, foi estudado, isso já era um grande sinal da dedicação de Dom Adriano em preservar a memória. É, e a gente, o meu trabalho aqui nesse momento vai ser trazer essas memórias e a história da Baixada, principalmente focados na figura de Dom então, para isso, eu queria agradecer a causa, agradecer ao Adriano, pelo suporte, pela divulgação, tudo que ele tem proporcionado para a gente botar esse projeto para frente. É, queria passar para a galera que está assistindo, que acessem lá o, o, o, o c 3net é, com causa também. Eu também tenho as minhas redes sociais, tenho um canal no YouTube trazer algumas questões históricas. né? E agora a gente vai dar um ponto também novos assuntos dentro desse canal. A gente pode acessar lá o Peter Sando. Agradeço o pessoal que se manifestou aqui um pouco mais tarde, o Júlio César, o é, o Vinícius, meu amigo não, Vinícius, Vinícius deve estar ainda na, na ressaca histórica que ele falou. Né? Muito obrigado pelo apoio de você, pela amizade, é, todos vocês, todas vocês que estiveram presentes aqui nesse momento, é um grande prazer, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Quem puder acessar lá nas redes, dar uma contribuição, falar sobre. Tem muita matéria lá que a gente está disponibilizando de ano, e a gente vai estar tá continuando fazendo esse trabalho lá no ponto e a Compausa.net, Também nas minhas redes sociais, Facebook, Witter Santa. No é, Instagram, no é, meu canal no Youtube também, pensando, só se estarem com a lá. Arthur, mais uma vez agradeço por, tudo que, por todo o conhecimento, por toda a sua memória tem vivificado a gente. né? Agradeço todo mundo por ter presente. A gente vai estar terminando o nosso vídeo de hoje. Eu vou estar passando aqui um pequeno vídeo com algumas memórias, algumas fotos sobre o Dom e, em seguida, a gente vai estar terminando esse vídeo. Eu vou colocar aqui para a gente, né, vocês acompanharem até o final, no final desse vídeo, em alguns minutos só, a gente termina a nossa live de hoje. Galera, vamos despedir de vocês. Um abraço. A gente se vê na próxima. Tudo uh, é pessoal? Não, é só dizer agradecer. Falou, Peter. Parabéns mais uma vez e obrigado. Bom, gente, agora a gente vai um pouquinho em